Eu tenho certeza absoluta que muita gente, ao ler esse título aqui, vai dizer que o mal do século é o coronavírus, mas sabe o quê? Errou! Errou, errou feio. Olá, eu sou a Dani Mangini e você está no Arte de Mudar. Aqui nós falamos sobre autoconhecimento, falamos sobre yoga, sobre meditação, sobre qualidade de vida e sobretudo sobre gerenciamento de ansiedade. Sei que é um pé no saco ficar pedindo para você se inscrever, para você dar like, para você compartilhar, para você comentar e... e blá, e blá, e blá. Mas é que se você não fizer tudo isso, o YouTube, ele manda esse vídeo aqui lá para as profundezas do limbo. E essa mensagem que é tão importante não chegará para mais pessoas. Então eu peço encarecidamente para você me ajudar se inscrevendo aqui no canal, ativando esse sininho e no final do vídeo compartilhando e escrevendo aqui embaixo o que, o que pareceu para você esse vídeo, se você gostou, o que você aprendeu. E eu sei que você tá aqui porque você quer saber qual é esse mal do século. Mas antes, deixa eu te fazer algumas perguntas. Quantos livros você leu em 2020? Antes de você ficar julgando as perguntas, só responde, tá? Você consegue se concentrar para ler? Qual parte do seu corpo você está movendo agora, enquanto você está vendo esse vídeo? E quando foi a última vez que você dormiu bem, mas dormiu um sono profundo, um sono gostoso? Todas essas perguntas servem para fazer você pensar e observar o estrago que esse mal do século faz na sua vida, de maneira muito sutil. Tão sutil que a gente mal percebe. Eu separei aqui algumas dicas para você conseguir se livrar desse, dessa síndrome do mal do seco. Fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu já vou te contar quais são essas dicas. Antes, eu acho importante que você saiba uma coisa: desde o ano 2000 para cá, a informação ela tomou conta de todo o cenário global. Para você ter uma ideia, antigamente lá na época das nossas avós, quiçá dos nossos pais, a terra era, uma, era o bem mais precioso. Quando eu falo em terra, eu falo a terra mesmo. A terra é que a gente planta coisas, tá? Era o bem mais precioso. Hoje em dia o maior tesouro, o ouro do século é a informação. Por um outro lado isso é excelente. Mas em contrapartida, esse excesso de informação transforma o nosso cérebro em uma máquina de absorver informação. E é aí que está o problema. Porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Nós somos só seres humanos em uma era industrial digital. Esse excesso de informação abriu no nosso cérebro uma porta perigosa chamada de síndrome do pensamento acelerado ou também conhecida como a ansiedade crônica que causam problemas irreparáveis na nossa vida. Parece até irônico, mas em toda a história da humanidade, nunca houve tanto conforto, tanta comodidade como a gente vive agora. Mas também é o momento onde as pessoas estão mais tristes, estão mais frustradas. É muita ironia, não? Essa tristeza e essa frustração de sentir-se menos que os outros, sentir-se mais insatisfeito com a vida, é gerada por esse excesso de informação inútil que entra no seu cérebro, como por exemplo, as comparações, o desejo de comprar coisas que você realmente não precisa, a busca pela beleza irreal, a busca pela produtividade infinita, entre vários outros problemas e eu sei que você está se perguntando agora como que faz para acabar com esse mal do século com essa ansiedade crônica então eu separei cinco dicas bem simples que você pode fazer para começar a se livrar agora mesmo desse vilão e desacelerar o seu pensamento pega aí um papel uma caneta e anota número um filtre as informações que chegam até você separe as informações úteis das informações inúteis não sobrecarregue o seu cérebro com lixo disfarçado de conhecimento. Número 2. Querer menos e agradecer mais. Ao invés de ficar pedindo e desejando coisas, que tal agradecer e valorizar aquilo que você já tem hoje? Fala pra mim, será que você realmente precisa de mais um sapato? Será que realmente você precisa de outra bolsa? Será que realmente você precisa trocar de carro agora? O que você realmente quer? É uma necessidade ou você quer aparentar algo que não é para os outros? Olha só, a gente está vivendo em uma era onde a gente tem que ter um pouco mais de consciência ao consumir. Então, é muito importante que você tenha essa diferença do que você realmente precisa, do que você realmente acha que precisa para aparentar algo para outra pessoa. E quando você agradece aquilo que você já tem, você gera hormônios da felicidade dentro do seu cérebro. Pelo simples fato de agradecer. Pode até parecer papo de bicho grilo, aquele papo é, de gente é, ri ponga e tal, mas não tem nada a ver. A gratidão, ela gera dopamina dentro do seu cérebro. Dopamina, para quem não sabe, é um hormônio da felicidade. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo explicando melhor sobre a dopamina e a serotonina. Dica número 3. Resgate o contato com a natureza. Você sabia que você faz parte da natureza, né? Você não é uma indústria. Quanto tempo faz que você não passeia pela praia? Quanto tempo faz que você não passeia pelo parque? Quanto tempo faz que você não vai pra montanha? Ou que você simplesmente pisa na grama, porque agora a gente tá preso dentro de casa, né? Pisa na grama. Busca um contato, nem que seja com um vaso dentro da sua casa. Quando a gente se conecta com a natureza, é como se a gente voltasse a se reconectar com nós mesmos. Com aquilo que existe de mais puro, de mais precioso dentro de nós. Número 4. Pare de buscar a perfeição, porque ela não existe. Quem é perfeito já não tá mais entre nós. Com certeza já partiu dessa para melhor. Se nós estamos aqui, é porque a gente ainda precisa aprender. Essa história de ser sempre lindo, de ser sempre maravilhoso, de fazer tudo perfeito, de não errar, de ter sempre aquela pele perfeita, maravilhosa, aquele cabelo penteado, coisa que eu mesma nunca tenho, meu cabelo é muito louco, muito despenteado. Quem busca também aquele corpo perfeito, aquele trabalho perfeito, a casa perfeita, o relacionamento perfeito. Gente, pelo amor de Deus, tudo isso é uma mentira, isso daí não existe, isso daí não é a vida real. A vida real é de gente normal, gente que chora, gente que trabalha, gente que às vezes tem problema financeiro, gente que busca felicidade, gente assim como eu e como você. Isso é real. As pessoas reais são essas. Essa vida perfeita que as redes sociais mostram, pelo amor de Deus, não é verdade. Essa é mais uma informação inútil que você está metendo dentro da tua cabeça e que está sobrecarregando o seu, o seu cérebro e acelerando ainda mais o seu pensamento. No momento em que nós estivermos perfeitos, acredito que temos que nos preocupar. Porque daí a gente já não tem mais o que fazer aqui nessa face da Terra. Afinal, se a gente tá aqui, é para aprender e não para ser perfeito. E a última dica, a quinta, faça nada. Nada. Isso mesmo, permita-se fazer nada. Não precisa ser sempre tão produtivo. Uma excelente maneira de fazer nada é meditar acalmar a mente, afasta a ansiedade e você ainda vai se sentir feliz por causa dos hormônios da felicidade que a meditação gera dentro do teu cérebro. Aqui nos cards tem um vídeo explicando sobre a fábrica da felicidade, Eu vou aqui nos cards aliás, né? eu vou deixar aqui para você e vou deixar aqui embaixo também na descrição. Ali eu explico bem certinho sobre neurotransmissores, o que são, sobre os hormônios da felicidade, quais são os principais tá tudo aqui embaixo na descrição e se você quiser aprender a meditar eu também deixo aqui na descrição um método bem fácil que é o Benzen que até uma criança de 12 anos consegue fazer esse método ele foi desenvolvido por mim e por toda a minha equipe pra gente ajudar você que não tem noção nenhuma de como meditar a começar a meditar de verdade e eu tenho certeza que você vai conseguir porque o método é bem simples é bem fácil olha os cabelos aqui tudo arrepiado o que, que vamos fazer né então é isso, minha gente. Vai, essa, você aprender a meditar vai deixar a sua vida mais tranquila, mais leve. E eu gostaria muito que você escrevesse aqui para mim se essas dicas te ajudaram de alguma maneira, se você já pratica alguma dessas dicas, se você já sabe meditar, se você não sabe meditar, se você medita, qual é a técnica de meditação que você usa? Escreve aqui pra mim, conversa comigo aqui embaixo nos comentários, porque assim você me ajuda também a preparar novas pautas para vídeos. Um beijo grande pra você!